Oi gente, antes de começar esse vídeo, eu quero dizer que ele tem spoilers da terceira e da quarta parte de La Casa de Papel. Então se tu ainda não assistiu, eu não recomendo que tu assista esse vídeo agora. La Casa de Papel é um dos maiores fenômenos da Netflix e ele foi feito para nos prender na frente da TV. Mas e se ele pudesse, além de nos prender empolgado querendo saber o final da série, nos ensinar alguma coisa em relação a finanças? Então coloca a tua máscara de dali que eu vou te contar uma coisa. La Casa de Papel nos ensina finanças sim. No final da terceira parte de La Casa de Papel, os investigadores tentam uma estratégia nova que seria invadir o banco onde eles estão para conseguir acabar com o assalto. Que tipo, o Corona chegou na nossa vida assim, do nada. Senhores, lançamos o ataque! Que avance o blindado! Oh! A hora o professor dá de cara com uma situação que foge do controle dele. Então ele pede para galera revidar com força com a sua reserva de emergência. Em posição. Fuego! Já parou para pensar se o professor não tivesse essa reserva de emergência? Os policiais teriam entrado no banco e todos os assaltantes seriam presos. Então vamos trazer um pouco para nossa realidade. Tu não planejar a tua vida vendo coisas que podem acontecer quando essas coisas acontecerem e elas vão acontecer vai ser muito mais difícil de tu lidar com elas, se tu não estiver preparado saiu tá o corona pra mostrar pra gente que as coisas podem mudar de uma hora pra outra sem a gente ter o controle da situação, então a série nos ensina que é preciso estar preparado pra coisas que podem influenciar na nossa vida e na situação financeira a primeira coisa que tu precisa fazer pra estar preparado diante de imprevistos é fazer tua reserva de emergência e também mandar esse vídeo pro teu amigo depois que tu tem uma reserva de emergência quando surge um problema tu já tá preparado e teu o problema fica mais ou menos assim. Então se tu gostou desse vídeo e quer que eu traga mais filmes e séries que podem ensinar alguma coisa sobre finanças pra gente, comenta aqui embaixo um filme que tu gosta. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!